Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou Caio Nobre. Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, meus amigos, mais conteúdos aí da Japan Expo que aconteceu aí neste último fim de semana pra você sobre o game. Desta vez, cara, finalmente nós tivemos aí. Pro players podendo experimentar o jogo lá no evento Pois eles tiveram um painel onde eles transmitiram uma live na Twitch e tudo mais Eles puxaram pessoas do palco para poder jogar, os apresentadores jogaram também E eles aproveitaram o momento para poder pegar ali o Lofi e o Mr. Crimson Que são pro players da França para poder ter ali a sua primeira experiência com Street Fighter 6 Eles devem ter jogado um pouquinho durante o evento também, entendeu? Mas vai ser bem interessante aí ver pessoas né, que já tem uma expertise em jogos de luta Fazendo aqui algumas jogatinas, algumas partidas pra gente poder conferir Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar nossa tela Pra gente poder começar a conferir Lembrando pessoal que provavelmente né, os caras estão tendo contato com Street Fighter pela primeira vez Então assim, não esperem por mecânica, uso das mecânicas assim, de uma forma bem avançada E tal, conhecimento dos matches e tudo mas vai ser interessante a gente ver porque os caras, como eu disse no início, têm experiência com games de luta, né? Então a gente vai ver ali pelo menos o core né, desse, desse negócio dos jogos de luta e tal, da participação de campeonatos e tudo, em atividade nessas partidas. Eu acho que vai ser bem legal a gente conferir e ver como é que eles vão se adaptando aí a essas novas mecânicas do Street Fighter 6 à medida que as partidas vão rolando. Então deixa eu parar minha musiquinha aqui, ó, pra gente poder começar a ver... Eu vou deixar um pouco mais baixo o som aqui, pessoal Porque os comentaristas vão falando por cima Entendeu? E a gente vai também observando aqui Fazendo alguns comentários por cima À medida que eles vão jogando Os dois players estão aqui, ó Do lado esquerdo Amplificaram aí Eu não sei dizer exatamente quem tá jogando com quem Né? Então vamos lá Ryuzão contra Luke aí Bela voadora ali do Ryu Saindo fora de um projeto do Luke Já vai mandando aqueles Hadoukens ali Pra poder controlar espaço Projeto amplificado ali do Luke para poder comer o que Não, o Hadouken do Ryu Belo Perry ali, encaixou bem ali o, o golpe do, do Ryu Nossa senhora, acabou com o Drive Gold já, cara, eu nem tinha percebido Ryu, O Luke agora numa situação bem complicada assim sua barra de Drive para recursos defensivos e ofensivos Vai mandando os projetos ali, controlando espaço, prestando bem atenção Ryu consegue encaixar um Drive Impact ali Excelente conversão agora do jogador do Ryu Vai mandando aqueles, aqueles Hadoukens, né, poder controlar espaço Tô confundindo o Shoryugen com o Hadouken, meu Deus, que beleza E aí, ó, o Lukezão acaba de recuperar sua barra de Drive Numa situação bem complicada com o Life Lead ali e o Riozão acaba levando a melhor E leva o primeiro round, vamos lá Round 2, ó, a gente pode perceber Pessoal, que eles não estão Jogando meio que na loucura Um indo pra cima do outro e tudo mais, a gente percebe que tem ali um footsis acontecendo, um controle de espaço, uma observação assim do que que o outro tá fazendo para poder conseguir agir de acordo, entendeu? Então vamos lá, ó. Lukezão ali sai muito bem ali do Hadouken do Ryu. Não consegue a conversão completa no golpe amplificado ali. Eu acho que faltou um pouco mais de experiência, né? Com as mecânicas, para poder entender melhor como é que ele poderia fazer essa conversão. A gente vê ali agora o Ryuzão mandando o Hadouken. Drive Impact acaba não conseguindo nada. Projeto ali do Luke, ó, oh, observando ali, cara, os dois estudando muito Ryu consegue uma bela conversão ali agora Hadoukenzão controlando espaço Aqui, esse D3 ou D4, né, esse é do Luke, eu não sei exatamente qual que é, deve ser um D3 Consegue ali, rapaz, um hit conforme com o Super arte nível 3 Eu poder acabar com o round ali agora Ryuzão tomou, nossa, seu socão na cara, mano É bonita a animação, cara, eu acho bonita essa animação do Super arte nível 3 do Luke Bem da hora então tá um a um agora, rapaz. Ó, a partida final aí, né? Round final, na verdade, dessa primeira partida entre os dois. Lukezão ali agora começa ali o Down drive rush, ele não consegue encaixar muito bem porque o Rio estava defendendo. Ryu agora já tá com o drive Goud totalmente esgotado. Luke tenta ali. Consegui vantagem, enquanto o Ryu tá sem recursos ofensivos e defensivos. Ryu tenta de todo jeito sobreviver ali, rapaz. Enquanto espera o seu Drive Gauge recarregar. Luke utiliza muito bem ali agora o seu Drive Rush. Olha que combo da hora, mano, utilizando Drive Rush, hein? Aquela farofada ali, rapaz, no Super Art nível 3, que acaba não conseguindo uma conversão completa o Luke. Life lead complicado ali agora Na verdade o Luke tem um life lead bacana, né E o Ryu está numa situação complicada agora Com a quantidade de vida que ele tem Vai controlando espaço, ativando o Dendin Charge ali poder mandar Hadoukens mais poderosos no Luke Controlando espaço de todo jeito ali E Lukezão estava sem barra de drive Que acaba de ser recarregado, utiliza um golpe amplificado ali aplicado né, utilizou o Super Art nível 1 Que acabou engolindo o Hadouken no Ryu Mas todo mundo ele controlando espaço, velho só no projeto pra lá e pra cá o tempo inteiro, mas o Luke acaba conseguindo a melhor, mesmo durante a partida ele, tá, ele, ele estando sem o Drive God dele, né? Acabou amplificando ali o Hadouken, Dendin Charge mais uma vez, Farofa ali um Shoryuken, excelente conversão por parte do Luke, utilizando novamente o Drive Rush ele poder emendar o combo. A gente pode ver, cara, o potencial do Drive Rush sempre agora nessas lutas mais recentes que estão acontecendo, né? Principalmente na Japan Expo, os vídeos que a gente tá trazendo. É, isso, quando a, o pessoal estiver pegando o jogo Pra poder treinar mesmo, tiver mais experiência Imagina as combinações Foderásticas que eles vão trazer com esse recurso cara. A gente já trouxe pra vocês aqui Um combo monstruoso que foi mostrado na Japan Expo Só que apenas com golpes fracos E tudo, então escalonou bastante o dano Saca? Mas imagina o potencial Disso, assim que a gente tiver contato Com o jogo mesmo, puder treinar e testar De fato essas mecânicas, o que, que a gente pode fazer Nossa, vai ser muito louco Riozão aí acaba levando a melhor nesse round é, os dois ali vão se estudando Controlando espaço ali agora com os D3, D4 Excelente conversão do Luke ali agora Com seus Shoryukens amplificados Eu não sei o nome do golpe, então eu chamo de Shoryuken mesmo Ó, Mais uma excelente conversão ali Acabou passando pro outro lado, não conseguiu o Shoryuken Ryu aproveita a oportunidade de poder punir Dendin Charge ativado ali pro Hadouken Amplificado, amplificado não, né O Hadouken é mais poderoso, porque não amplifica Ele ativa o Dendin Charge E ele tem a possibilidade de mandar pelo menos um Hadouken mais forte, vamos dizer assim Mais rápido, né? Ó, o Luke com, com seus jabs ali consegue é... Eita, tá, nossa, farofada, mano Deu nem consegui terminar de falar aqui o um negócio Dá aquela farofada O Luke tenta aproveitar a oportunidade de ir na situação complicada E acaba levando a pior nesse round aí Com o projeto do Luke Eu deixo meu cartão cair aqui Ó, vamos lá Mais um roundzinho aí Final dessa partida Vamos ver os dois se estudando Excelente uso agora do Drive Rush com agarrão, mais uma vez o drive rush, mas não vem agarrão, tenta ali uma conversão com combos, prontamente defendido pro Ryu, que agora tá no corner, né? situação complicada, drive impact ele acaba não pegando, e o drive impact vem por parte do Ryu, que consegue, quase consegue uma conversão, não consegue, é, consegue defender super bem o Luke ali no caso, né? Porque a decisão do golpe do Ryu ali agora naquela conversão pós Drive Impact não foi muito correta Ele deveria ter amplificado o golpe, eu acho, para que aquela conversão fosse completa, entendeu? Bateu na parede ali agora, excelente, usa o Drive Impact A gente pode ver esse recurso em andamento aí, ó, em funcionamento do corner Ele usou o Drive Impact, ele bateu na parede e voltou e ainda não conseguiu se recuperar ali da animação Né? Desse stun E o Luke aproveitou a oportunidade Pra poder mandar ali o seu super arte nível 3 E fechar mais uma partida aí, ó Shoryuken pra toda tu... Nossa senhora Os dois deram uma farofada ali no início, ó Pera aí, o controle parou de funcionar? O cara ficou parado Tá testando ali o Perryzinho Parece que eles estão dando uma verificada nos controles Alguma coisa assim Deu aquela amplificada ali agora no Hadouken do Ryu Acabou não conseguindo nada Shoryuken ali no vento Tentando matar o um mosquito Ryuzão aproveita ali as suas rasteiras Ó Chutezinho ali no Ryu Eu acho que é aquele chute que ele dá um... Com a melua alguma coisa assim Eu esqueci o nome do chute, mano Vamos lá, Lukezão controlando espaço Eu acho que eles estão com problemas ou testando alguma coisa no controle, mano Que tá esquisito Ó, eles estão mudando ali os presets Vamos ver Fazendo aquele ajuste lá nos controles Bacana Pô, bem legal, hein, cara O mapeamento dos controles aí A gente pode fazer de maneira bem rápida E ainda salvar os presets ali e tal Eu sei que isso existe em outros jogos de luta, tá, pessoal? Mas assim... É bem legal a gente poder fazer isso de forma bem instantânea nos menus e já voltar pra luta, sacou? A gente não tem, precisar ter que abandonar a luta ir lá nos menus iniciais e tal. Fazer essa modificação. Isso é bem legal, entendeu? acho É uma, uma coisa de usabilidade, assim, que é bem bacana pros jogos de luta. Conseguiu um Parryzão ali. Abaixou o controle de espaço. Nossa Senhora, conseguiu absorver super bem o Radu clima. Não consegue a conversão, Manda o Super Arte nível 1 do desespero. Super arte ali, nível 1 também, do Ryu, acontecendo, acabou pegando ali no gapzinho que ele deu. E o Ryu leva melhor com esse agarrão no final, hein, rapaz. O de look ele agora tá meio bêbado, meio louco. Beleza, Riosão, leva esse round aí, vamos lá. Ah, mas agora quem tá jogando não são os pro players, né? São os apresentadores, Agora que eles mostraram ali. Antes eram os pro players. Agora eles trocaram mais uma vez pros apresentadores. Por isso que eles estavam fazendo o remapeamento dos botões, então. Pô, vamos lá, volta pros pro players aí pra gente poder ver Eles devem estar tá revezando, entendeu Eles jogam a partida, os apresentadores jogam uma e Depois volta pros pro players novamente, entendeu Mas aquelas primeiras lutas, as primeiras duas partidas ali que a gente viu Foram os pro players mesmo que jogaram A gente viu o nível das partidas como é que tava, entendeu A questão dos dois fazendo o uso do footsies, né Observando ali os movimentos de cada um e tal E agora é por parte dos apresentadores mesmo Que o riozão ali, rapaz, tá levando a melhor o look Tá numa situação bem complicada meu Deus do céu, nossa Bem no, na animação dele mandar o super arte Ele acabou levando o super arte do Ryu, cara Acabou, não deu Acabou que não deu ali Vamos ver se vocês vão trocar de novo os controles É, não, realmente esse era o finalzinho da partida aí, pessoal Porque... A gente teve ali as duas ou três primeiras lutas com os Pro Players acontecendo, entendeu? E depois eles trocaram só para eles fazerem uma luta final, os apresentadores. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo pelo menos um pouquinho, cara, ali de gameplay dos Pro Players, né? De Street Fighter, o Luffy e o Mr. Crimson, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí depois a respeito deles e tal. E, cara, eu só fico mais ansioso ainda para poder ver cada vez mais gameplays. Principalmente da, da galera que é muito experiente com fighting games e tudo mais, ele que pega, que se adapta às mecânicas e tal de uma maneira bem rápida, porque já conhece o core dos games de luta, né? Então é uma questão mesmo de conhecer e se adaptar às novas mecânicas. Eu achei bem legal, porque a gente vê a experiência dos pro players ali em andamento no quesito de tipo, eles se estudam, eles vão fazendo futs, eles se observam e tudo mais para poder tomar as melhores decisões. Eu achei isso muito legal, cara. Eu espero muito ver aí. Mais gameplays desse tipo, entendeu? Novamente lembrando que não foi um gameplay de altíssimo nível Porque os caras provavelmente deviam estar tendo o primeiro contato ali Na Japan Expo, entendeu? Eles não estão disponibilizando demos assim para pro players nem nada disso Por enquanto a Capcom, né? Mas foi bem legal a gente ver caras que conhecem dos games de luta ali Mostrando um pouquinho da sua expertise também Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, pessoal O que, que vocês estão achando aí do Street Fighter 6 no geral E se vocês estão curtindo a nossa cobertura aqui do Meia Lua do jogo também, lembrando que teremos novidades na San Diego Comic Con, que acontece no final agora do mês de julho, e também teremos novidades na Evo 2022, anúncios de, de personagens novos, provavelmente, acontecendo aí também, bem no início de agosto, na Evolution, rapaz. Vou ficando por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, vou adorar ver de cada um, e não se esqueça novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, pessoal, até mais, e fuemos, meus amigos!